de semana para relaxar, jogar bola, curtir uma sombra e fazer um som com os amigos. Se é divertido até para gente, imagina então para os nossos amigos de quatro patas. A Kira aproveitou o dia de sol para se aventurar pelo bosque da UFSM. Ela adora vir para cá, ela sempre vem para o bosque é o lugar favorito que ela vem para correr. Esse é o brinquedinho dela. Esse é o brinquedinho dela, ela fica fissurada. Hoje a gente vai aproveitar bastante. Eu e a Kira. e olha aí a gatinha Catarina, com apenas 4 meses de vida, visitou a UFSM pela primeira vez. Eu adotei ela em agora em janeiro, daí é a primeira edição que a gente tá vindo. Eu moro na casa do estudante, então sempre quando tem eu tô aqui. E se é para relaxar na sombrinha, nada melhor do que um bom chimarrão para acompanhar. É bom, a gente vem aqui para aproveitar, né, uh, Santa Maria pós-pandemia ali, não muitos lugares, né, não, não tem muitas opções, aí a gente acaba vindo, vindo aqui onde é um lugar que mais todo mundo opta né, por vir. Aí. Sempre acompanhado do bom chimarrão, né? Ah, tem que ter. <risos> a dona Jucélia mora em Nova Santa Rita, próxima à capital. Em visita à cidade, ela aproveitou para curtir o vivo campus em família. O que senhora mais gosta aqui no campus? Ah, eu gosto de ver os jovens, né? E aqui só tem gente inteligente. Eu adoro a inteligência desses jovens. São muito extrovertidos também. Esta edição do Vivo Campus é especial não só porque marca a volta do evento, mas também porque marca o início do semestre, momento em que muitas pessoas pisam aqui pela primeira vez. Daí o convite para viver esta universidade cheia de cultura e também de muitas atrações. E quem embalou a tarde de milhares de pessoas foi a banda Arteja. A edição deste domingo, dia 26 de março, teve diversas atrações para o público, entre elas, Sessões no Planetário e a Polifeira do Agricultor. É, a gente tem uma receptividade das pessoas muito boa e adoram o nosso suco, estão fazendo muito elogio do suco. Tá muito bom, Tá muito bom. Vale a pena. E as pessoas são muito queridas aqui.